Nós, é, a música, assim, às vezes a gente vai lançar o, o nosso EP, CD, o nosso single, o nosso clipe E a gente segue o passo a passo dos grandes, né? Então, sei lá, de repente a gente vê o Emicida com a estrutura de um laboratório fantasma lançando um som Aí você olha assim e fala, pô, mano, o Emicida tá fazendo assim, assim, assim, então eu vou fazer também Porque o Emicida é, tipo, o top do bagulho do momento, por exemplo só que a gente, às vezes, não para para pensar que, tipo, uh, isso serve, essa linguagem serve para o mas serve para qualquer área que você estiver, qualquer nicho, enfim. que É o seguinte, uh, o MC está jogando num jogo aqui, e aqui são diferentes os desafios e diferentes os recursos. É uma, as pessoas, é a cultura, é diferente. Né? E a gente, sei lá, está no nível aqui E é a mesma coisa, são outros recursos, outras pessoas, outras culturas Então, por exemplo, se o está aqui Se ele lançar um disco surpresa agora, sem dar uma palavrinha antes Pum, lançou disco surpresa Meu, em uma hora, nos quatro cantos, tem gente já ouvindo o disco Já comentando as, as linhas e tudo mais e aí você olha e fala, caramba, mano. Então é isso, o negócio é lançar disco surpresa. Aí vai lá gente, né? Simples, mortais, pum, lança disco surpresa. Não acontece nada, tá ligado? Por quê, meu? Porque nós estamos.. Ele já passou por aqui. Ele tá aqui agora. A gente tá aqui ainda. Então a gente tem que daqui até chegar aqui. Não adianta fazer o que ele, já, o que ele tá fazendo. É igual você chegar na academia e querer. Fazer um puta pesão se você ainda não fez um treino de resistência, por exemplo, entendeu? E... Então, é isso. Às vezes, tipo... Eu acho que é importante a gente se basear nos caras grandes, que são grandes naquilo que a gente quer fazer. Só que a gente tem que pensar... porque ele faz dessa forma? E acho que a melhor forma de fazer alguma coisa baseada em alguém que a gente quer ser igual... É pensar... Como aquela pessoa fazia quando tinha ah, o recurso que você tenha hoje. Então, por exemplo, sei lá. Vamos supor que a gente quer chegar pá, no nível de lançamento de um, de um MC. Sei lá. Só que você está aqui. Né? Vamos supor que se está aqui significa assim. Tipo, ah, eu tenho dois vídeos no YouTube, é, quatro sons, ah, 500 seguidores. Sei lá. Enfim. Acho que a coisa mais, é, mais sensata para pensar seria tipo, ah, quando o MC da tinha mais ou menos esse tempo que ele tem de rap, quando ele tinha mais ou menos esse tanto de seguidores, mais ou menos esse número de faixas lançadas, como ele agiu? E ainda assim você tem que considerar que isso faz que se isso, vamos supor assim, se o nível que, você, que o MC da estava, que você está hoje, em termos de tudo foi para ele há oito anos atrás, você tem que pensar, tipo, oito anos atrás, né? tipo qual que era a tecnologia, como que estava a comunicação, como é que estava o cenário, a sociedade nessa época que ele fez isso, será que fazer isso hoje seria útil, ou será que hoje eu teria que pensar esse princípio, só que com as novas tecnologias, ou até você pode pensar mais longe, pô, o que eu tenho que na, na, na mesma época, ele não tinha o recurso, que se eu... Seguir nesse caminho e mais adicional que eu tenho, que, eu, que ele não tinha, eu posso conseguir um resultado, né? Então, acho que às vezes a gente peca na divulgação porque a gente pega o palco do, do top e com, compara com o, nosso, com o nosso bastidor, que só a gente sabe o quanto é sofrido. E aí a gente se frustra, né? A gente não está comparando bastidor com bastidor, e mesmo que seja bastidor com bastidor essa comparação tem que ser tipo é, se vocês estavam quando vocês estavam mais ou menos com menos recursos como que vocês estavam usando esse recurso eu acho que isso permite que a gente pense no a nosso lançamento de uma forma crítica né? é crítica e na sequência criativa para você poder né, com a sua proatividade fazer as coisas acontecerem é, então resumidamente, lançar um álbum surpresa se você não tem a fã num Jay-Z do J. Cole é, é uma é um é queimar um recurso gratuito agora se você tá nesse nível é outra coisa aí lançar um negócio de surpresa pode ser um super marketing né É aí se, se vocês acharem que esse assunto aí tem a ver é interessante e isso aí vocês podem adaptar uma cena de vocês, se vocês fazem música, faz teatro, faz TV, faz engenharia, é, é monge, enfim, sei lá. Pode adaptar no que você faz, certo? É, e se vocês acharam interessante essa ideia, é, de repente eu posso fazer uma live especificamente sobre a experiência de vender CD na rua e fazer um comparativo com as pessoas que já venderam disco na rua. E o que eu vejo das vantagens e desvantagens de vender o disco na rua como algo que pode ajudar, né? E, aqui, e que nem eu te falei, nem eu falei pra vocês, é, se você trocar as palavras específicas, o, o que eu falo serve para qualquer coisa que você vai fazer, se, se seja na música, no esporte, enfim, né? A gente tá falando assim de... Pensamentos é, internos, estratégias internas, sentimentos, é, a criatividade para fazer um projeto um projeto original, uma coisa é, diferente, uma coisa que impacte. Eu adoro esses assuntos, do, eu, eu gosto de bastidores de tudo, tudo eu gosto de bastidor, por isso que, eu, por isso que existe o consultor de rima, né? que para mim seria o bastidor do, do, da cabeça quando você vai escrever, quando você vai fazer o um improviso. Bom, basicamente é isso. Para não ficar muito extenso, é mais ou menos o que eu queria falar. Resumindo, na cena que a gente está, não adianta comparar o, o palco do número 1 um com o seu bastidor. As comparações têm que ser qualitárias, têm que ser justas. Então a gente tem que levar em consideração várias coisas a se comparar quando a gente quer atingir um nível de alguém que a gente quer espelhar. Pô, eu quero espelhar o Michael Jordan, tem 17 anos. Pô, como é que era a rotina do Michael Jordan com 17 anos? Pô, o que ele comia? Como ele treinava? Como ele pensava? É, onde ele morava? Onde ele estudava? Como que era a relação com os pais? Como era a tecnologia na época dele? Aí você pode começar a tentar abstrair essa ideia, né? Que é abstrata e, e transformar ela numa, numa rotina pra você. Agora, se você tem 17 anos e fala Puta, mano, errei a última cesta do nos últimos segundos do jogo e o Jordan não erraria, né? É uma comparação injusta, você vai sempre se frustrar. Mas é basicamente isso. E pra fechar, aquele freestyle. Aquele freestyle, certo?